O portal AgroLink está em São Paulo, na CCAB, converso com o Jones e a Suda, CEO da CCAB Agro, e vai me explicar um pouquinho sobre CropLine, que é a plataforma comercial com o um objetivo também de expandir a CCAB no território nacional. Como que funciona, Jones? Bom, a CCAB foi criada há 11 anos, tá? ela foi criada por iniciativa de agricultores e nós somos orientados pelos agricultores é, depois de 11 anos focado muito em atender as demandas dos agricultores do Cerrado os acionistas é, é, tomaram a decisão para que a gente estendesse esses serviços para grupos não acionistas ou regiões que nós não temos presença obviamente no primeiro momento nós somos, é, temos uma, um, uma prioridade de convidar cooperativas que façam parte como acionistas e tá? é, Montar e abrir um, um, um espaço de diálogo para atender entender as necessidades dos agricultores que são de menor porte e que envolva outras culturas também, porque hoje nós estamos muito focados na soja no milho e no algodão. Entendermos a demanda do agricultor de fruticultura, do agricultor de horticultura, de, do agricultor de cana, do agricultor de feijão, para que a gente possa realmente fazer o papel pela qual ela foi, foi criada de ter uma representatividade no agronegócio, de defender e buscar soluções para o negócio. A linha CropLine, o, o time CropLine, ele foi montado justamente para abrir esse diálogo, esse canal de conversação. Então, nós estamos, neste momento, conversando com diversas cooperativas e também com os canais, os distribuidores tradicionais privados. tá? Porque o nosso objetivo é, através desses acessos, ter o diálogo com esse agricultor que não está dialogando conosco nesse momento. Jóris, qual é o perfil do agricultor que faz parte e o que vocês buscam ainda, a representatividade no Brasil? Bom, o agricultor que faz parte hoje são os agricultores do Cerrado, né, é, obviamente esses agricultores exercem uma liderança, mas nós, nós e, e a intenção desses agricultores e a orientação que eles nos passaram é dialoguem também, entendam necessidades dos agricultores do Sul, Tá? Eles têm um módulo agrícola menor, ele tem uma importância agrícola, temos um desafio de produção de alimentos e nós temos que ter uma política agrícola de tal forma que atenda o agricultor, toda a necessidade do Brasil, como agricultora, como produtora de alimentos. Então, o objetivo da CCAB, montando a, a equipe Cropline e montando esse diálogo, é trazer e fazer com que a gente possa influenciar numa política agrícola de produtor a nível nacional para finalizar e aproveitando a questão do desafio na produção de alimentos. É uma preocupação do planeta e principalmente da CCB Agro. Quais são os próximos passos em termos de investimento para atender essa demanda do planeta? Bom, Agro houve uma associação, nós fizemos uma associação em 2016 com o um grupo em vivo, que são 206 cooperativas. É, diria que a França está mais avançada nessa relação em busca de um equilíbrio, de uma produção mais sustentável do que a nossa, a nossa agricultura. Nós estamos, é, é, é, neste momento, fazendo uma análise é, profunda de tudo aquilo que tem na França e do que é possível implementar no Brasil. Nós temos lá, a França desenvolveu uma plataforma de agricultura digital, que nós achamos que isso é muito viável à aplicação no Brasil. Eles têm uma divisão de produtos biológicos, que é uma coisa muito positiva para o agronegócio. Então nós estamos trazendo isso para o Brasil também. É, a França trabalha muito forte na rastreabilidade da sua produção. É um processo que o Brasil tem que entrar rapidamente para fazer parte de uma economia da exportação internacional. Né? Nós não podemos ficar à mercê é, de carne fraca, de, de tudo isso que aconteceu ao longo dos anos. Acho que nós temos que ter uma agricultura sustentável. Tá? E a Envivo tem tudo isso. A Envivo tem todas essas ferramentas. Então nós estamos discutindo com a Envivo de como trazer essas ferramentas, tá? para o futuro, é, para que a gente possa ajudar os agricultores brasileiros. Um outro ponto importante, a Enviva recém lançou uma divisão chamada Food in Tech, tá? é, preocupada com a perda que se tem do alimento desde a sua produção, né? ou seja, no transporte, ou na própria colheita, na própria vida útil desse alimento a nível de supermercado. Então, essa divisão ela vai se debruçar em analisar processos de é, de industrialização desse alimento, tá? é, de, de analisar melhor quais as embalagens que são mais adequadas para que a vida útil desse alimento produzido seja maior, que a gente não perca tá? desde a sua produção até o seu consumo. Eu conversei com o Jones Iaçuda, CEO da CCAB Agro. Eu estou em São Paulo, Aline Merladete, para o portal AgroLink.